Nosso meio de transporte para Antártica, Hotel 41 que é o Max, Lá vamos nós. O pessoal está embarcando carga da Exantar e também as nossas andanhas são essas bolsas azuis que estão no chão. Essas andainas é que estão com as nossas vestimentas que a gente vai usar na Antártica. Esse pessoal de roupa camuflada são os Fuzileiros Navais. Eles estão colocando as caixas agora numa rede de helicóptero para elas serem içadas e colocadas dentro do navio. Essas caixas normalmente levam material para os acampamentos, Comprimento, comida, equipamento, barraca, saca de dormir, roupa, várias coisas. Agora cá as caixas estão entrando.